Olá pessoal, então eu estou aqui hoje para falar para vocês, continuar o curso de. Deixa eu adicionar aqui a imagem. Curso de Erlang que eu tenho feito em vários vídeos ao longo do tempo. Então eu parei aqui na parte de Quick Sort, foi o vídeo 21. E relembrando aqui, o que eu estou fazendo é seguindo aqui o livro Learn New Summer Lang for a Great Good, A Beginner's Guide, de Fredebert, que é um livro bem longo, de Erlang, tem várias páginas, e está grátis aqui na internet. Então, a aula passada foi sobre Quick Sort, a aula de hoje vai ser than Lists, onde ele implementa árvores binárias de uma forma bem ingênua. Ele até diz no final da lição que, olha, não use isso aqui na prática, mas como exercício, é uma coisa interessante. Antes de falar dessa lição, eu vou falar aqui sobre a Spawn Fest, que vai acontecer dias 15 e 16 de outubro de 2022. É uma competição e um evento para você desenvolver alguma coisa interessante num final de semana. Numa das linguagens da BIM, a máquina virtual de Erlang. Então, obviamente, Erlang está incluída, mas também ela é o FI, Clojure, que é um Clojure para Erlang, Lua, Elixir, Fika, Gleam, Caramel, OTPCL. Essa aqui eu nem conhecia. Bragg, Hamler, Alchemy. E aqui estão as informações no site, spawnfest.org. Vamos então agora à lição. Então, o Fredeberg começa falando que é o seguinte, lendo o capítulo, que o capítulo é sobre recursão. Então, lendo o capítulo sobre recursão, quase todos os exemplos contêm listas, mas nem tudo que você faz com recursão precisa ser com a lista. Então, ele diz aqui, ó, listas são um bom exemplo de uma estrutura de dados que pode ser definida recursivamente, mas há mais do que isso. Com o objetivo de diversidade, vamos ver como construir árvores binárias e depois ler dados delas. Então, aqui ele dá, faz uma breve revisão de árvores binárias, para quem não conhece. Então, na verdade, de árvore, né? Porque árvore binária é um tipo especial de árvore. Então, ele fala aqui que é nodes all the way down, são nós de cima, abaixo nós, nesse caso aqui, vão ser tuplas que contêm uma chave, um valor associado a essa chave, e mais dois outros nós. Quem são os dois outros nós? São os filhos. O filho do lado esquerdo e o filho do lado direito. que para mim, faltou uma, uma figura mostrando uma árvore binária. Deixa eu ver se eu encontro aqui no Google uma binary tree. Aqui, olha. Muito fácil de achar na Wikipedia. Então, aqui tem um nó. E aí do lado esquerdo, interessante, fica mais feio aqui, olha, fica melhor aqui, aqui assim, não, pior que não, não fica legal. Mas tem um nó, o um lado esquerdo e lado direito, outro nó, lado esquerdo lado direito, e aqui nesse caso é somente uma chave, não tem um valor, mas você pode ter, por exemplo, 1 um é o Adolfo, 7 é o João, 2 é a Maria, então você pode ter, isso aqui pode ser a chave, um número que está associado a um valor, que é o nome ou os dados de uma pessoa. Então, é, continuando aqui, onde é? foi o que aconteceu com. Ah, tá aqui. Então, uma chave, um valor e os dois outros nós, o filho do lado esquerdo e o filho do lado direito. E como vocês podem ver aqui na imagem, alguns nós não vão ter filhos. São justamente os nós folha. Então, o que ele faz aqui? Olha, nessa árvore aqui, não, não, essa não é uma árvore em que isso acontece. Mas você pode ter uma árvore, por exemplo. Onde esteja ordenado. Então, por exemplo, aqui é o 7. Aí aqui do lado direito vai ter o 6 e o 9. E aqui do lado. Aqui vai ter o 5 e o 8. Então, que seja ordenado. Sempre do, do lado esquerdo vai ser um número menor de chave. E aqui sempre do lado direito um número maior de chave. É esse tipo de árvore que ele quer construir aqui. Então, ó, destes dois nós, que são os filhos, precisamos um que tem. Uma chave menor e um que tem uma chave maior que o nó que está contendo esses dois nós. Então, aqui está a recursão. Uma árvore é um nó contendo nós. Cada um dos quais desses nós contém nós, que por sua vez também contém nós. Isso pode continuar para sempre, mas nós não temos dados infinitos para armazenar, então vamos dizer que nossos nós também podem conter nós vazios. Então, Para representar os nós, a estrutura que, as estruturas que ele, que ele vai usar são as tuplas, e podemos definir essas tuplas como sendo da seguinte forma. Então, ó, tem um nó. Então, lembrem que o, em Erlang Node aqui é uma constante, isso aqui não muda. E key, value, smaller, larger, chave, valor menor e maior, são os. Como é que eu diria? São as variáveis. Que vão conter os valores da, daquele nó. Então, ó, smaller e larger podem ser outro nó com esse mesmo formato, ou um nó vazio, que vai ser somente a palavra o, o átomo node e o valor new. N não, necessar não necessariamente precisaremos de um conceito mais complexo do que isso. Então, a, essa implementação bastante básica de árvore, cujo código fonte está aqui. A primeira função é empty zero, é, é simplesmente uma função que gera, uma função construtora que gera um, uma árvore vazia ou um nó vazio. Né? Uma árvore vazia é somente um nó vazio. Também esse nó vazio vai ser o, é o que vai conter os nós folhas. Né? Os nós folhas vão conter como filhos os, somente nós vazios. O nó vazio é o Ponto inicial de uma nova árvore, também chamado de raiz. Então você começa com a raiz e vai colocando coisas. Usando essa função encapsulando todas as representações de nós do mesmo jeito, nós vamos esconder a implementação da árvore de forma que as pessoas não precisam saber como é construída. Vejam, as funções que são exportadas são empty, diaridade 0, insert, diaridade 3 e lookup, busca, diaridade 2. Insert, insere, lookup, busca. Toda essa informação pode ser contida pelo módulo apenas. Se você decidir mudar a representação de um nó, não quer, não quer mais representar como uma tupla, você pode fazer isso sem quebrar o código externo, sem quebrar o código de quem está usando esse módulo tree aqui. Para adicionar conteúdo para uma árvore, devemos primeiro entender como navegar recursivamente através dela, da árvore. Vamos proceder da mesma forma que fizemos para todo exemplo de recursão que apresentamos, tentando achar o caso base. Dado que uma árvore vazia é um nó vazio, nosso caso base é logicamente um o nó vazio. Então, sempre que nós encontramos um nó vazio, é lá que devemos adicionar nosso novo nova chave valor. O restante do tempo, nosso código tem que percorrer através da árvore, tentando achar um nó vazio onde colocar conteúdo. Hum, isso, ele vai vai percorrer e para achar um novo vazio começando da raiz, devemos usar o fato de que a presença de smaller e larger os nós, né, que são outros nós, nos permitem navegar comparando a nova chave que temos que inserir na árvore. Então, o processo que ele está fazendo aqui é, é ele está definindo a função insert. Então eu quero colocar um novo valor, uma nova chave e um novo valor numa árvore já existente. Se essa árvore for, se essa árvore for o novo vazio, é tranquilo, é esse caso aqui. Se a árvore já tiver conteúdo, aí é um pouco diferente. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, olha, você olha vamos dizer que você vai estar tá olhando para uma árvore então eu quero inserir uma nova chave e um novo valor numa árvore Aí ele vê olha a chave é maior a chave que eu quero colocar é maior do que a chave não é menor do que a chave que eu já tenho então new key é menor do que que então isso quer dizer que eu devo procurar do lado esquerdo Se for maior eu procuro do lado direito. E se for igual, eu coloco onde estiver. Eu simplesmente apago o valor que eu tinha para aquela chave e coloco um novo valor. Então são três casos. Maior, menor e igual. Então, obviamente, maior e menor é quando não existe ainda um nó nesta árvore com essa chave. E esse último caso aqui é quando já existe. Aí ele substitui. Então, é isso que ele está explicando aqui. Pronto. Essa é a definição da função insert. E agora, é, ele diz assim, ó, a função retorna uma nova árvore completamente. Mas, assim, eu acho que é interessante fazer passo a passo para a gente entender melhor. Então, eu estou aqui, olha, eu estou com o Elixir aberto, mas vou criar uma pasta aqui. Qual é O nome é tree, né? tree.rl Copiei o código Aqui, cat tree.rl. O código está aqui Se eu quiser ver com sintaxe highlighting, né? Com destaque de sintaxe Eu consigo ver aqui eu só, só acho que vai ficar melhor se eu ficar aqui do lado, né? Pronto não sei, né? Talvez se eu desaparecer fique melhor. Vamos desaparecer um pouco aqui. Então, aqui está o código que ele criou. Como é que a gente faz aqui? Eu posso... Deixa eu fechar ali o Visual Studio Code. Não está fechando. Fechou agora. Fechou, mas está tá demorando para... Vamos entrar aqui... Uh, pronto. O que eu tenho que fazer é chamar o Erlang, o shell do Erlang, e eu vou fazer o que? Um C3. é assim? Esqueci. É, é isso aí mesmo. Compilei. Agora, olha, se eu chamar agora a função empty, que tem aridade zero, não recebe nenhum argumento. Ele me dá um nó new. Pronto. Então, primeira coisa que a gente fez ali, só para... Já está tá, feita aqui. A segunda coisa que ele faz é o seguinte, olha, suponha que eu tenho uma árvore, vou chamar aqui essa árvore, e olha, criei uma árvore contendo tree empty. Aí o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um insert, como é que eu chamo esse insert aqui? Eu chamo uma chave e um valor. Então vamos dizer que a chave é 1. Um. Vamos colocar 5. E o valor é Adolfo. E onde é que eu devo colocar isso aqui? Numa árvore. Vamos ver o que, é que ele vai retornar. Olha, eu tinha uma árvore vazia. Agora eu tenho uma árvore, onde do lado esquerdo tem um nó contendo 5 e Adolfo, do lado esquerdo, do lado direito, eu tenho vazio. Então, ele colocou um novo valor ali. Eu só esqueci de dar um nome para essa árvore. Essa aqui é a árvore 2. Então, olha, agora eu tenho essa nova árvore, vamos criar a árvore 3. E agora, o valor que eu vou inserir é um valor menor, como foi naquele exemplo. Então, em vez de Adolfo, vai ser meu segundo nome, Gustavo, e eu vou inserir isso na árvore 2. Pronto, olha, agora é o seguinte, do lado esquerdo, então o meu nó raiz, como era antes, é o 5 Adolfo, do lado esquerdo está o 3 Gustavo, que tem dois filhos que são vazios, e do lado direito do 5 Adolfo está um nó vazio. Então, é uma árvore com 5, um 3 e mais nada. E eu vou fazer agora, criar a árvore 4. E agora eu vou pegar um número maior. E eu vou colocar na árvore 3. Tem que ser na árvore 3. Pronto. Olha, do lado esquerdo, então, a raiz tem o cinco Adolfo. Do lado esquerdo tem Gustavo. Do lado direito tem Neto. E assim por diante. Se eu fizer a árvore 5 e eu colocar em cima da árvore 4 o valor, sei lá, 8. 8 UTFPR PPGCA. Não, vamos colocar PPGCA. Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada da UTF-PR. Pronto, olha. Ele colocou do lado direito, de 6 neto, PPGCA. Aí, ah, se eu quiser colocar alguma coisa aqui do lado esquerdo, de PPGCA, então eu vou criar a árvore 6, baseado na árvore 5, vou colocar o valor 7 aqui, e vou colocar o TFPR, pronto, ele criou uma árvore, então, agora a minha árvore está assim, 5 Adolfo está lá em cima, do lado esquerdo de 5 Adolfo está Gustavo, 3 Gustavo, do lado direito de 5 Adolfo está Neto, opa, uma coisa errada aí, né? Ah, interessante. É, ele não colocou o 7 à direita, à esquerda do neto. É, porque ele é maior que o neto. Então, ele colocou à esquerda do 8 PPGCA. Interessante. É, Mas ele seguiu exatamente o que está escrito aqui. Então, se você coloca um, um no, um no, uma nova chave no nó vazio, ele simplesmente cria um novo nó com dois filhos vazios. Se você coloca com a chave, se você está com a chave que é menor, você coloca do lado esquerdo. Se a sua chave é maior, você coloca do lado direito. Ah, faltou a gente testar esse caso aqui, em que a chave é igual. Então, agora a árvore 7 vai ser baseada na árvore 6. E vai ser 7 mesmo, mas agora vai ser, em vez de utf vamos colocar universidade. UTF, às vezes as pessoas chamam a Universidade Tecnológica Federal do Paraná de UTF, veja, ele simplesmente trocou a UTFPR por UTF, não fez nenhuma alteração na estrutura. É isso, então vamos voltar lá ao código e à leitura, então isso é que o insert faz, note aqui que a função retorna uma árvore completamente nova, isso é típico de linguagens funcionais tendo apenas atribuição única. Enquanto que isso pode ser visto como ineficiente, a maioria das estruturas subjacentes das duas versões de uma árvore ac ac acabam sendo a mesma e, portanto, são compartilhadas, copiadas pela máquina virtual quando necessário. Então, Quando eu passei disso aqui para isso aqui, na verdade, eu criei uma nova estrutura, mas a maior parte da disso aqui é igual, mas se eu for mudar, ele não muda o outro, isso aqui é importante então vamos, agora deixa eu me esconder novamente, que eu estava digitando Ó, vamos ver como é que está a árvore 6 eu, eu, vejam, eu criei a árvore 7 aqui a árvore 7 está aqui com 7 UTF, mas a árvore 6 a ah, faltou o ponto, a árvore 6 continua tendo o então eu tenho a árvore 7 com UTF e a árvore 6 com UTFPR. eu não apaguei então, mas isso aqui, a máquina virtual, ela consegue lidar de forma bem eficiente. Claro, provavelmente não tão eficiente quanto em uma linguagem que faz a substituição no, no lugar, na memória, mas é bem eficiente. O que é deixado de fora neste exemplo é a implementação da árvore criando uma função... Ah, sim. Não, o que falta fazer é a função lookup que vai achar um valor dado a chave, a lógica necessária, é interessante, ele tá achando, é não, ele, ele acha o valor dada a chave, então, por exemplo, nesse caso aqui, eu vou buscar, por exemplo, se eu buscar 7 na árvore 6, ele vai retornar o tfpr, se eu buscar 7 na árvore 7, ele vai retornar o tf, então, é, checando, então, o que ele faz é simplesmente o seguinte, Olha. Se eu estou procurando alguma coisa e eu cheguei no vazio, eu retorno undefined. Se eu estou procurando uma chave e eu acho essa chave, eu retorno o valor e eu retorno ok valor. Ele diz, olha, se você não acha, ele retorna undefined. Se você acha, ele retorna ok valor. Ele ele fala isso ele porque ele diz, não quer nós não queremos que o nosso programa quebre cada vez que procurarmos por uma chave que não existe. Então vamos retornar o átomo indefinido. Essa razão, A razão para isso é que se a, nós apenas retornássemos valor e o nó contesse, contivesse o átomo indefinido, nós não teríamos uma forma de saber se a árvore retornou o valor certo ou se teve algum problema em encontrar. Então esse ok aqui está dizendo, olha, achei. Qualquer outra coisa que ele retornar, eu já, já sei que deu problema. Então, empacotando casos bem-sucedidos numa tupla, nós tornamos mais fácil entender qual é qual. Aqui a função implementada. Então, se ele achou, beleza, retorna ok valor. Se ele não achou, retorna undefined. Se ele não achou, mas tem filhos, aí ele vê. olha, Se a chave que eu estou olhando é menor que a chave do nó, a chave que eu estou procurando é menor que a chave do nó, procure no lado esquerdo, que é o lado dos, dos nós menores, com chaves menores. Se não for menor, procure do lado direito. Veja, aqui eu não preciso me preocupar com o igual, é porque o igual está aqui. Né? Pronto. Aqui tem uns exemplos que eles colocam, mas eu fiz exemplos mais completos aqui. Né? Então, o que, é que eu vou fazer? Vou fazer um tree.lookup. Vamos começar pela árvore 6. É, eu coloco primeiro a árvore ou o valor? Espera, no exemplo, é, ele coloca a chave e a árvore. Então, ó, primeiro eu vou. Posso, deixa eu pesquisar 10, que não tem. E vai dizer undefined. Vamos pesquisar 5, que está lá na, no começo, que é Adolfo. Ok. Vamos pesquisar. 3, que é Gustavo, achou. 6, que é Neto, achou. Mas o que a gente está querendo ver mesmo é o 7. O 7 na árvore 6 retorna UTF-PR. E o 7 na árvore 7 retorna UTF, porque eu fiz aquela modificação. Estamos prontos. Aqui ele, ele coloca umas chaves um pouco mais complexas, né? um string chamada Jim Woodland, um e-mail. Insere aqui, insere aqui. Insere Anita Beth. Kevin Robert. É interessante que ele. Aqui, olha, ele já cria. Nesse exemplo aqui, ele já cria uma árvore completa. Numa, num comando só. Opa. Ah, é porque eu não tinha ainda definido. Eu preciso definir o T2 e o T1. Não, primeiro. E eu defino. O que, que é isso aqui? Mais só isso aqui, ó. Primeiro eu defino T1. Depois eu defino T2. E por último eu defino addresses. Está aqui a árvore completa. Vamos ver o que, é que falta para terminar essa lição. E agora você pode procurar... Então, eu vou procurar o um e-mail de Anita Beth, Beth E posso procurar o e-mail de Jack Rican, que não existe, não tem, não está não tá na minha lista. Isso conclui nosso exemplo de livro de endereços funcional construído a partir de uma estrutura de dados recursiva Outra que uma lista, Anitta Bethnal, eu não entendi essa piadinha dele aqui, Anitta Bethnal. Nota, nossa implementação de árvore, como eu disse lá no começo, é bastante ingênua, nós não suportamos operações, não, não temos operações comuns como deletar nós ou rebalancear a árvore para fazer as buscas serem mais rápidas, se você está interessado em implementar e ou explorar estas, estude a implementação do módulo GBTree de Erlang, vamos pesquisar aqui, esse aqui é o módulo GBTree. tem aqui as várias, o que é, que é um GBTree? Um general, é, árvore balanceada geral, esse módulo fornece as árvores balanceadas gerais de, da professora ou do professor Arne Anderson. Quem é Arne Anderson? Professor na Universidade de Uppsala. Então, aqui. Ah, ele mostra aqui o caminho onde você vai achar o, o código. Não sei se na documentação de Erlang tem como ver o código direto. Eu consigo. O que ele quis dizer é isso aqui. Ó. O GB3 é esse. Nem é tão longo, né? Só 616 linhas. Bastante comentário. Esse também é o um módulo que você deve usar quando você estiver lidando com árvores no seu código. Não vai fazer, não vai reinventar a rota. Ok, isso aqui, ah, é, eu vou terminar esse capítulo porque eu acho que falta pouco, né? Então, pensando recursivamente. Se você entendeu tudo nesse capítulo, pensar recursivamente está provavelmente se tornando mais intuitivo. Um aspecto diferente das definições recursivas, quando comparadas com suas versões interativas, geralmente em while ou loops de for, é que, em vez de ter uma abordagem passo a passo, faça isso, então aquilo, então aquilo, então você terminou, nossa abordagem é mais declarativa. Se você receber essa entrada, faça isso, se não, faça aquilo. Esta propriedade se torna mais óbvia com a ajuda de casamento de padrões no cabeçalho de funções, que é justamente o que a gente viu aqui. né Olha o casamento de padrões no cabeçalho de função aqui, com todo o seu poder. Uh, se você ainda não entendeu como a Recursão funciona, talvez ler isto aqui, te ajude Ué Não é repetição? Não, não entendi é, Ele está voltando Ah, entendi <risos> Ele fez uma piada Ele é muito inteligente Ele fez uma piada aqui Brincadeiras à parte, a recursão acoplada com o casamento de padrões. É assim, eu, eu, eu vou pedir. Como é que é? Pô, eu eu achava que era uma coisa séria, né? Então, achei que era um erro aqui no link. Maravilhoso. Então, a recursão acoplada com casamento de padrões é algo que é uma solução ótima para o problema. De, algoritmo, de escrever algoritmos concisos que são fáceis de entender. Essa parte do fácil de entender, eu tenho minhas dúvidas. É uma alegação deles. Não sabe se realmente é mais fácil de entender, principalmente para um novato, a recursão. Talvez seja mais fácil a forma imperativa mesmo. Subdividindo cada parte de um problema em funções separadas até que elas não possam mais ser simplificadas, o algoritmo se torna nada mais do que montar um bando de respostas corretas vindo de rotinas curtas. Isso é um pouco similar ao que fizemos com o quicksort. Esse tipo de abstração mental também é possível com nossos loops do dia a dia, mas eu acho que a prática é mais fácil com a recursão. Sua milhagem pode variar. E agora, senhoras e senhores, uma discussão. O autor versus si próprio. Ok, eu acho que eu entendi recursão. Eu, consegui... eu entendi o aspecto declarativo dela, eu entendi que tem raízes matemáticas, como com variáveis e invariáveis. Eu entendi que você acha mais fácil em alguns casos. O que mais? Respeita, ela respeita um padrão regular. Encontre os casos bases, escreva-os. Então, todos os outros casos devem tentar convergir para esses casos bases para conseguir sua resposta. Ele faz escrever funções, mas serem bem fáceis. Sim, eu entendi isso. Você, pode, você repetiu isso muitas vezes. Meus loops podem fazer a mesma coisa. Sim, eles podem, eu não posso negar isso. Certo, uma coisa que eu não entendo é por que você se incomodou em escrever todas essas versões não, sem, que não são recursivas por cauda, se elas não são tão boas quanto as recursivas por cauda. Ah, é porque é, é simplesmente para fazer as coisas mais fáceis de entender se mudar-se para a recursão regular, que é mais bonita e mais fácil de entender, depois para a recursão de cauda, que é teoricamente mais eficiente, pareceu ser uma boa forma de mostrar todas as opções. Ok, então elas são inúteis, exceto para objetivos educacionais, eu entendo. Não exatamente, na prática você vai ver pouca diferença na performance entre chamadas recursivas normais e chamadas recursivas por cauda. As áreas que tomam conta disto nas funções, the areas to take care of, of as áreas para se preocupar são nas funções que são supostamente que supostamente fazem loops infinitamente como loops principais. Há também, ah sim. É aqui que você tem que se preocupar com a recursão por cauda. Se for um loop infinito, você não pode ter uma recursão normal. Tem que ser uma recursão por cauda para você não é. deixar nada na pilha. Há também um tipo de função que sempre gera pilhas muito grandes. São devagares e poss possivelmente quebram rápido se você não as fizer recursiva por cauda. O melhor exemplo disso é a função Fibonacci, que cresce exponencialmente se você não faz ela de forma interativa ou recursiva por causa. Você deve fazer perfil né, de, de performance do seu código, eu vou mostrar como fazer isso num ponto mais tarde do livro, eu prometo, para ver o que a desacelera e consertar. Aí de novo ele. Mas os loops são sempre interativos e fazem isso ser uma, uma não questão, isso não é relevante quando você usa loops. Sim, mas meu belo Erlang, bem, isso não é legal? Todo esse aprendizado porque não há while ou for em Erlang. Obrigado, por muito obrigado, mas eu vou voltar para programar a minha torradeira em C. Não tão rápido assim, a, programação, a linguagem de programação funcional tem outros bens. Se você achou alguns padrões de caso básico que fazem sua vida mais fácil quando você escreve funções recursivas, muitas pessoas espertas acharam é, muitos mais ao ponto de você vai precisar escrever poucas funções recursivas você mesmo, se você ficar aqui, eu vou te mostrar como tais abstrações podem ser construídas, mas para isso nós precisaremos de mais poder, deixa-me mostrar um pouco sobre as funções de alta ordem. Então isso é uma coisa que acontece em Elixir, acontece também em Erlang, então a gente aprende recursão e depois a gente aprende que, olha, nem sempre a gente precisa usar recursão, porque tem esses, esses padrões aí que você encontra nas funções de alta ordem Funções Map, Reduce, e é aqui que a gente continua no próximo vídeo, funções de alta ordem. Certo, pessoal? Então é isso, deixa eu colocar aqui o videozinho do final, e até a próxima, pessoal. <música>